Meus queridos, vamos agora corrigir a prova C, gabarito 1, Banco do Brasil, realizada no dia 23 do 4 de 2023, prova da organizadora Seis Gran Rio. Primeira questão, o objetivo dessa reportagem é refletir sobre, então vamos ao nosso método dos 50, falando que o objetivo, o foco, a finalidade dessa reportagem é refletir, fazer uma reflexão, fazer com que se pense. Então eu vejo aqui que é uma questão de compreensão textual, que eu vou observar o objetivo, a finalidade, lendo o texto. Compreensão textual. Os elementos são elementos endofóricos de dentro do texto. A solução para esse problema aqui, meus queridos, está na opção B. Vou adiantar aqui já a marcação. Ó. A sobrevivência do dinheiro em espécie frente ao mecanismo de transferência eletrônica de valores. É um texto que é bem interessante e nesses parágrafos exatamente que estão aqui, ó, é o fim do papel moeda, não é tão simples assim, o Pix não foi idealizado com o propósito exclusivo de acabar com os meios de pagamento e transferência atuais, muito menos com papel moeda, pa, mas para fazer o sistema financeiro brasileiro, do Brasil, melhor dizendo, evoluir e ficar mais competitivo. Apesar disso, não é exagero esperar que à medida que a população incorpore o sistema à sua rotina, o uso de DOC, TED, boletos e cartões caia eventual, eventualmente, perdão, Algum desses meios poderá ser é, descontinuado, mas isso não acontecerá tão cedo. Vide o exemplo do cheque que não morreu com a chegada do cartão. No caso das cédulas, especialistas do mercado financeiro apontam para uma diminuição de circulação, mas não para um futuro próximo em que o papel moeda deixará de existir. Para que esse cenário se torne realidade, é necessário, sobretudo, atacar a é, desbancarização. O medo ou a pouca familiaridade com a tecnologia podem ser obstáculos, mas o PIX é tão interessante para o país que o próprio comércio incentiva o público mais resistente a aderir a ele. Então, esse é o objetivo da reportagem, fazer essa reflexão da relação o PIX, essa nova modalidade de transferência e o dinheiro, o papel, o dinheiro espécie. Então, a sobrevivência do dinheiro em espécie frente ao novo mecanismo de transferência eletrônica de valores, o PIX, tá bom? Então, isso aqui é a solução para a questão número 1 um, e a gente observa isso nos parágrafos 7, 8 e 9, nos parágrafos finais. Vamos à próxima, questão número 2. sempre observando o nosso método de 50, o trecho, é, o trecho do texto que explica o sentido de desbancalizado. Né? O que seria um desbancalizado? O desbancalizado a gente resolve aqui, gente, com essa questão, essa questão com a opção C. Olha só. A enorme quantidade de brasileiros que não têm acesso a serviços bancários os que não têm acesso a serviços bancários são esses, os desbancalizados. Por isso que a resposta está na opção C. Próxima questão. No parágrafo 2, o trecho. Perdão, queridos. Essa é uma pergunta sem resposta fácil. Refere-se a qual questionamento? O Pix. O PIX pode reduzir ou acabar com a circulação das notas de real? Olha aqui, uma interrogação. E esse é o questionamento do texto. Vamos lá no parágrafo número 2, para a gente confirmar isso. Vejam só. Abrangente como é, o Pix pode reduzir ou acabar com a circulação das notas em real? Essa é uma pergunta sem resposta fácil. O fato é que o avanço das transações... Então, essa é uma pergunta sem resposta fácil. Qual é? O Pix pode reduzir ou acabar com a circulação das notas de real? Viu? Só olhar o texto e chegar à conclusão. Uma questão bem tranquila, bem simples. Então, essas três primeiras questões foram questões relacionadas ao texto. De compreensão textual. O foco, o texto. O foco, o texto. Lê o texto... Analisou, responde com tranquilidade. Tá bom? Vamos à próxima questão. Questão número 4. Olha só que questão interessante, questão tradicional, tem sido tradicional também pela Sesgan Rio. O texto, no texto, o referente da palavra ou expressão destacada está corretamente explicitado entre colchetes no trecho. Então, nós temos aqui, ó, uma questão de coesão textual. Uma questão de referenciação. Viu como essa questão foi repetida? Nas provas anteriores também, na prova A, na prova B, observaram? Da mesma forma que crase, concordância nominal, concordância verbal, questão de referenciação tem sido tradicional também pela Banca 6 Gran Rio. Então, questão número 4. A resposta, gente, está aqui, ó. Em elas. Em, em, na, em elas se referindo a cédulas, melhor dizendo. É provável que você conheça alguém que, mesmo tendo boa renda, prefere pagar boletos ou receber pagamentos com cédulas, simplesmente por estar acostumado a elas. Elas que? Cédulas. Aqui, ó. Clara e evidente a resposta na opção A. Se você conferir no texto, você vai ver que o essa na opção B se refere a transações em qualquer dia e horário. Essa na opção B se refere a transações em qualquer dia e horário. Uh, sua na opção C não equivale a papel moeda, papel, papel moeda, mas sim a população, tá bom? Sua se refere à população. Na letra D, o desses equivale ao quê? a o A doc, TED, boletos, cartões e não a cheque. E na letra E, não é diminuição de circulação que equivale a esse, mas a papel moeda deixar de existir. Tá bom? Então, confirmada a opção A. E só por esse fragmento, nem precisando ir ao texto, nós resolvemos com facilidade. Próxima questão. Número 5. O uso do acento grave indicativo de crase atende às exigências da norma padrão da língua em... Então, temos aqui uma questão de crase. Nós temos aqui uma questão de crase. Então, vamos conferir. A possibilidade de pagar Transferir e receber dinheiro por meio do PIX renovou o sistema bancário brasileiro, porque facilitou o acesso a diversas, ó, substantivo plural e o antecedente singular, sem sinal de, clara, de crase. Substantivo plural e o antecedente singular, sem sinal de crase. Opção B, a implantação de uma nova modalidade de transferência bancária está relacionada à dupla preocupação. Se, quem se relaciona se, re, se relaciona a algo ou a alguém. Então, esse termo adjetivo exige a preposição A. Mas o A que vem admitido por essa, essa expressão dupla preocupação, A mais A, resulta assim no sinal indicativo de crase. Então vamos segurar aqui. A B a é princípio vale. Mas vamos às outras. Com o crescimento da implantação da tecnologia nos serviços bancários, as empresas começaram a valorizar. Valorizar é verbo, diante de verbo sem sinal de crase. Opção D, os gerentes responsáveis por comandar o sistema bancário correspondem a uma categoria, um artigo indefinido. Diante de artigo indefinido, não tem sinal de crase. é os limites de valores a serem estabelecidos para a abertura Aqui, nós já temos a preposição para. Então, o A da sequência vai ser simplesmente artigo. Então, não há necessidade de uma outra preposição. Nós já temos a preposição para. Então, não haverá a preposição A. Logo após a preposição para. Então, preposição para mais artigo A. Aqui o A é simplesmente artigo. Então, confirmada a opção B. Bravo na questão número 5. Próxima questão, método dos 50 no trecho. O fato é que o avanço das transações financeiras eletrônicas em detrimento do uso do dinheiro em papel pode ser benéfico para o Brasil, em vários sentidos. O Pix tem tudo para, se, para ser o empurrãozinho que nos falta para chegarmos a esse cenário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 esse fato do avanço das transações, eu posso chegar à conclusão que será benéfico. Então, o fato é que o avanço das transações financeiras eletrônicas, em, de, em detrimento ao uso do dinheiro em papel, pode ser benéfico. Então, essa relação aí, transação financeira eletrônica, em detrimento ao uso do dinheiro, conclui-se que pode ser benéfico para o Brasil. Então, a ideia firmada aqui é uma ideia conclusiva, uma ideia de... Conclusão. Questão número 7. Sempre utilizando o nosso método dos 50. O verbo implicar assume diferentes sentidos dependendo da sua regência. Então, temos aqui uma questão de regência. No trecho, essa característica por si só já é capaz de mudar a forma como lidamos com o dinheiro, pois implica... Envio ou recebimento imediato. Então, aqui, o verbo implicar está no sentido de causar, de acarretar. Opção A. Próxima. método dos 50 e nosso estudar, revisar e exercitar nos leva a considerar uma questão sobre vírgula. Está plenamente, o emprego da vírgula está plenamente observado de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em. A implantação do Pix trouxe novidades importantes para os usuários é, que, em outra época, não conseguiam, a implantação do Pix trouxe novidades importantes para os usuários que, em outra época, em outra época, é uma expressão adverbial, então ela intercalada ficaria entre vírgulas. Então, por isso que não é a opção A. Opção B. A utilização de cheques por pessoas que possuem contas bancárias tem apresentado uma redução quantitativa por ser um instrumento, por ser um instrumento pouco confiável e, fa e facilmente falsificado. Um instrumento pouco confiável. Então aqui nós temos uma relação direta, instrumento pouco confiável uma relação direta entre os termos. Então, não pode haver essa interceptação com a vírgula Não é a opção B. Opção B, a utilização de cheques por essas pessoas que possuem contas bancárias tem apresentado uma redução quantitativa por ser um instrumento pouco confiável. Instrumento pouco confiável. Nós temos aqui a relação direta, instrumento pouco confiável. Então, nós temos de ter a ausência da vírgula. Ela separa termos em uma sequência direta. Não pode haver. Então, descarta a opção B. Opção C. Na aprovação da abertura de novas contas, na aprovação da de abertura de novas contas, temos aqui uma expressão adverbial, vírgula. É importante, o que é importante? Diagnosticar. Então, nós temos aqui uma relação suje... com sujeito. Não pode ser interceptada aqui com a vírgula. Então, errada a opção C por conta disso. O que é importante? Diagnosticar. Então, não posso estabelecer essa interceptação com a vírgula, da vírgula com relação a sujeito e verbo. Opção D, delta. No caso de ocorrer em roubo e perda do cartão de crédito, a primeira providência é comunicar o fato à administradora do cartão e pedir, pedir seu bloqueio ou cancelamento. Expressão adverbial no início, depois dela, vírgula. Então, a princípio, a letra D é adequada. Vamos só confirmar a letra E. O comportamento dos funcionários de uma instituição Seja, opa, sujeito e verbo Não podem ser separados pela vírgula Então confirmada a opção D de, Delta Questão número 8 Próxima A palavra destacada está empregada de acordo De acordo com as exigências padrão da, da língua portuguesa em Então vamos ver Opção A com a evolução permanente dos recursos tecnológicos, identificou-se na faixa mais jovem da população problemas. Oh, problemas se identificaram. Problemas psicológicos se identificaram ao núcleo aqui, plural. Então, não pode ser identificou-se, identificaram-se, identificaram-se para concordar com problemas. É necessário que se envie a todo o sistema bancário do país vídeos. Vídeos informativos se enviem, não se enviem. Vai concordar com vídeos informativos, então não é a opção B. É preciso reconhecer que o sistema financeiro e o setor produtivo têm interesse. Ó, o sistema financeiro e o setor produtivo. Sujeito composto. Então esse tem deve ter acento, porque a ideia dele vai ser plural. Opção D. As informações qualificadas aos usuários do sistema bancário são essenciais para, para que se reduzam as tentativas. As tentativas se, resolvam, se reduzam. As tentativas se reduzam. Opa, tem cabimento. Vamos à letra E. Um conjunto de bancos de investimento entre os principais do país decidiram um conjunto. Vai concordar com o núcleo conjunto. Então, decidiu. Não é a letra E. Confirmada D. Delta. E a última questão. O pronome está colocado de acordo, então a questão de colocação pronominal de acordo com a norma culta da língua portuguesa em Opção A: As transações bancárias atualmente podem ser feitas pelo celular a qualquer hora, para que, olha aqui, ó, locução conjuntiva, fator proclítico, então para que se obtenha, para que se obtenha, então, não é a letra A. B. O cadastramento do Pix pode ser realizado em mais de uma instituição bancária. O que... Esse que aqui é um pronome relativo, então pede a próclise, fator proclítico. Não é a letra B. C. Os cidadãos que se recusam a utilizar os serviços bancários para efetuar movimentações financeiras por preferir o uso de cédulas encontram muita dificuldade para realizá-las. Olha o para. O para como preposição admite a próclise, mas admite também a ênclise. Então, a princípio, a letra C está correta. Mas vamos confirmar. Desde que, olha aqui, a locução conjuntiva, fator proclítico, não é a letra C. Embora tenham sido in, ampliadas perdão, as medidas de segurança tecnológica para a movimentação bancária, não, advérbio advérbio pede próx, então não nos sentimos, confirmada então a opção C, opção C na questão número 10, resolvida então a prova C, gabarito 1, Banco do Brasil, realizada em 23 de 4 de 2023.